Num cenário em que já se reconhece a internet como um serviço essencial e o marco civil da internet traz isso, é fundamental a gente desconstruir essa proposta que está sendo naturalizada pelas operadoras de telecomunicações, de que a rede está congestionada e que por isso é preciso estabelecer uma limitação na franquia da internet fixa. O impacto que essa limitação, se ela entrar em vigor, é, vai é, causar na população é enorme, mas principalmente para a população mais pobre, que já é uma população que hoje é, acessa a internet essencialmente usando é, pontos de Wi-Fi abertos, que claramente, se a, houver uma limitação e uma sobretarifação para quem é, consumir um pacote de dados maior, não vai abrir esses pontos de Wi-Fi para mais ninguém. Né? Então, aqueles que hoje, é, apesar de terem um acesso é, via chip pré-pago, é, não podem ser considerados usuários frequentes de internet, porque não tem nesses pacotes de dados pré-pagos um alcance é, e, e um limite de franquia que, de fato, Permitam um uso é, amplo da internet, de todas as suas possibilidades, de todas as potencialidades que a internet traz, vão ser aqueles que mais é, serão prejudicados se essa se impuser. É. A Anatel é, tirou uma resolução recente proibindo as empresas é, de oferecerem esses planos é, enquanto não houver um amplo debate sobre isso, mas claramente o que a gente vê é que há uma pressão muito grande das operadoras de telecomunicações nesse sentido. Para nossa resposta se a rede eventualmente de fato está condicionada, o que a gente Questiona, inclusive, é, a resposta não pode ser é, limitar a franquia dos usuários, a resposta precisa ser ter mais investimento para isso. E um caminho para conseguir mais recursos e mais investimento nesse sentido é a gente garantir a prestação é, do serviço de acesso à internet sob regime público para que os recursos do FUSH, que é um fundo de universalização dos serviços, possam ser usados para esses investimentos. A própria Anatel, hoje aqui na audiência, disse que ela não pode fazer mais, mais do que ela já está fazendo, porque esse esse serviço de acesso à internet hoje no Brasil é prestado sob o regime privado. Então, para nós é fundamental a gente garantir que o acesso à internet seja prestado no regime público para que o Estado brasileiro tenha um poder regulatório maior para exigir a universalização, a qualidade e a continuidade desse serviço. Se a internet é considerada um serviço essencial, se o é, foi vendido para a população é, todas as maravilhas e as potencialidades que o acesso à rede poderia ter do ponto de vista do acesso à cultura, à educação, ao conhecimento e até ao entretenimento, porque o direito à cultura e ao lazer são direitos fundamentais também, é, não dá pra gente chegar agora e... e e se contentar com a declaração do presidente da Anatel de que os brasileiros foram muito mal acostumados com, o acesso ilimito, com a venda do acesso ilimitado à internet nas propagandas das operadoras. A gente precisa combater essa visão e defender a internet como um direito de cada cidadão de cada cidadã.